Facilita a sua vida, porque cada vez que aumenta os quilos do seu corpo, ao, ao, é, quando tu faz uma atividade ou alguma coisa, tu, você se cansa mais rápido. Cada vez menos quilos uma pessoa tem quando faz uma atividade, cansa mais devagar. Por exemplo, uh, um, um, por exemplo, um tubarão, ele cansa mais rápido quando faz atividade do que um peixe pequeno. Isso é um fato que eu afirmo.